Vai, boy. Oi, bem-vindos a mais um Play Inside Show. O primeiro da temporada. E aqui com a gente tá o Guilherme, que acabou de levar um Blind Side. Meu filado é Blindside, eu já sabia que podia acontecer a qualquer nome. Sério, amore, quero é um Blindside pra plateia. Ah, só se for para vocês, More. <risos> ah, preparadíssimo. Ah. Bom, bom, tá. Conta aí pra gente, então, o que aconteceu. Não, então, você quer ouvir desde o começo, já que eu tô sendo o primeiro entrevistado? Sim, desde o começo. Tipo, primeiro, eu deixo me juntar com o povo de Salvador, né? As outras pessoas, o Ian e o Felipe. Beleza, não vou entrar em detalhes, assim, desde o começo. Mas aí juntou nós três e ainda o Ramon. Aí a gente tava mais ou menos seguindo e tal, e tirou o Leandro... Aí depois a gente ia tirar as duas meninas de vez, só que aí, quando a gente já foi tirar a Vivian, eu já pensei... Não, quando a gente foi tirar a Vivian, eu queria tirar a Isabela, porque eu achava ela muito mais ameaçadora. Porém, eu fui percebendo também que a tribo era uma merda nas provas. Então não tinha como tirar a Isabela, porque de fato ela contribuía muito mais, e a Vivian era tipo... Não contribuía muito. Então, aí é... aí eu tá, bora tirar logo a Vivian. Aí, depois, teve a outra votação, né, que foi a que o Felipe saiu. E eu tava muito doente ontem, eu nem me concentrei muito. Mas eu já tava pensando a longo prazo da tribo ser dizimada e de eu ficar no Final Two com o Ramon. E como eu falava muito com ele, eu não sei agora se, tipo assim, ele fala muito com todo mundo, todo dia, ou como é que é. Como eu falava muito com ele, eu me estive mais a salvo. E considerando que, tipo assim... O Ian, eu falava muito de boa, assim, bem tranquilo, falava. Mas o Felipe falava muito pouco. Então, a todo tempo, eu pensava, porra, eu acho que esse Felipe tá armando alguma coisa, não sei, acho que a qualquer momento ele pode me blindear. Aí, é... aí eu, ah, tipo, aí eu doente, assim, juro pra vocês, gente, eu acordei, tipo, 23 horas, eu botei o despertador, assim, com o quarto todo escuro, assim, tal, tá? já tinha vomitado. Aí eu, ah, velho, vou votar logo nessa porra aqui. Aí peguei e votei no... No Felipe. Mas foi já pensando no Final Two, entendeu? Porque ele realmente me convenceu. Ele realmente foi mestre muito foda de que a gente seria o Final Two da tribo. Entendeu? Então foi mais ou menos nessa intenção. Hum. É. Então o caminho é muito tá... grande o Com certeza. Coisa hum. coisa também. A Isabela foi muito burra, viu? Eu aviso logo pra você. Porque, tipo, ela mesma já votou no Ian e já tentou tirar o Ian várias vezes. Então, tipo, ela poderia ainda me ter como aliado. bem que eu ia querer tirar ela também, porque eu achei ela insuportável várias vezes. E aí fingia bastante que gostava dela. Mas... É... Ela já votou no Ian várias vezes, então Ian se liga tipo... Aí eu pensava, pelo menos, que ele fosse enxergar isso e ela também. E eles não fossem ter a cara de pau de se juntar, né? Já que teve aquele voto, eu acho que ficou entre ela e ele. Ah, não. Teve um voto que ficou entre o Felipe. Ontem ela votou nele, né? Ontem ela votou nele. Foi. Então, tipo, Aí eu achei que hoje ela não ia ter a cara de pau de já se aliar com ele, entendeu? Tipo, não faz sentido. Faz sentido faz, porque tudo pode acontecer a qualquer momento. Mas eu achava que eles não iam chegar a esse ponto, né? Eu ainda tentei falar pro Ian, ai, amigo, vamos votar na Isabela. Só que, tipo, talvez eu tentei, né? Guilherme, assim, eu tava acompanhando bem e eu pensava realmente que o Ian é ia eliminado. unânime. Eu... Então, pois é. Então, você acha que fez alguma coisa de tipo, prova? Que eles acham que o Ian é a melhor que você, Alguma coisa assim ou não? Não, tipo assim, eu achei que... Hum. Eu achei que o Ian se esforça muito, mas ele não é muito bom. <risos> é... Na verdade, eu não acho que ninguém seja muito bom na equipe. Eu acho só a Gabriela, que é. na verdade também eu acho que ela se esforça muito, mas eu também não, não vi ela dar muito resultado. Assim. Até que a gente só perde. Mas, eu tipo... Fui... Uhum. Mas em questão de esforço, a Gabriela e que a Ansel, e Gabriela e a Isabela realmente são muito bons, os três. Tipo, se esforçam mais. Agora o Ramon se esforça zero, tipo, não é recalque que ele me botou. Ele se esforça zero, tanto é que depois, uma época, eu fui ficando preocupado. Porque eu vi, porra, eu tô muito aliado com ele e a gente vai ter que ser final two mesmo. Porque ele, se esfor... ele é muito ruim em prova. Então, a gente vai ser dizimado real. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. O primeiro que vocês eliminaram é o primeiro... E ele tinha, ele tinha ido bem naquela, na pré-proposição. Ser... Você acha que não foi um ex de vocês você ter eliminado ele logo de cara assim? Rapaz, inclusive eu poderia até falar, tipo assim, não sei se outras pessoas pensaram isso, mas eu tirei esse nome da minha cabeça, assim, na hora. Aí falei pro povo, ah, então querendo votar no Leandro. Só que. Não diria que foi random, eu pensei meio que com base no fato dele ter, tipo assim, primeiro que eu pensei, ah, eu já quero ter quatro pessoas, porque quatro em sede fica bom, né? Aí eu pensei, os, três ba... os dois baianos eu não vou eliminar, que eu quero comigo, e esse Ramon tá falando aqui comigo em altas, então eu vou deixar. Então eu pensei, tipo assim, juntar os quatro homens contra as duas mulheres e tirar logo esse Leandro também, e contra a Amazônia também. Aí eu pensei, pô, e ele doou sangue, então ele tá realmente muito disposto a ficar, né? Então, ah, bora tirar ele. Eu acho que foi isso. Depois até que deu certo, né? Porque o filho ela... voltou em mim no mesmo o Tribal. Hum. E Guilherme, é, a tribo de vocês é conhecida como a Bill Friday, né? Na temporada. E você, eu, ah, é a... o antes da tribo, né? E você acha que essa estratégia de se flertar, usar a beleza da sua mãe, funcionou ou não funcionou? Hum, eu eu acho que vinha mais as pessoas da outra tribo meio que flertar, assim, tentar fazer essa amizade, sabe? Aí acabou que não funcionou porque eu não fui pro merge. Ai frustrou, acho que frustrante, não fui pro merge. <risos> Mas. <risos> a tribo em si, eu achei que ficou um pouco irrelevante, assim, não sei, porque era pouca gente, tal. Mas eu acho que, tipo, assim, eu acho que definitivamente é, me, de, sei lá, faz com que eu chame atenção, assim, não sei, e aí eu acho que quiser terminar logo de cara, assim. Ah, eu acho que então é... Como que é bonito que o Kuroka passe, é foi contra você, então. Esse foi o argumento contra ah, você. Claro, com certeza, tipo assim, o primeiro voto, por exemplo, acho que de cara já é uma coisa que chama atenção, que já quer eliminar. <risos> Ai eu concordo com você. Vamos a Mórgara é triste. Vale se alimentar, que eu gosto da merda. Oi? Oi você é a Mórgara da triste, passada ah. por bem, Aqui nada, eu sou muito mais inteligente. Eu era a inteligência da tribo. Isso que é difícil de achar. Você tem alguma coisa? É... Aqui, eu poderia até ter me garantido mais semanas no jogo, mas eu queria me garantir a longo prazo, né? Aí por isso eu me fudi. Sem dúvidas, eu que causei minha própria eliminação. Porque se eu tivesse ficado com o Felipe e com o Ian, eu teria mais chances, né, de ter durado um pouco mais. Agora, essa twist da Amazona, da Amazonas, sinceramente, eu não. Porra, tá me fudendo. Porque tem aquela pessoa e não tem, sabe? Ela... E qual é a sua relação com a Amazônia, com a sua Amazona? Ah, eu acho também que eu tava tão focado, assim, tipo, em... na social com os outros membros, pra poder fazer voto e tal, que eu nem foquei muito em conversar com a... Tipo, conversei, óbvio, fiz a social e tal. Mas não me esforcei tanto. Porque, né? Mas... Ela tem cara de ser um amor de pessoa, adoro ela. É minha torcida atualmente. Até porque é quem mais se dedica, sabe? Tipo, eu acho que é quem mais se dedica. Agora não sei o que pode acontecer. Eu tiraria ela, se ela tirasse a imunidade, óbvio. Hum. Tipo, não pensaria duas vezes, seria o meu primeiro alvo. E eu acho que as pessoas deveriam fazer isso, né? Porque, pô, ela é lá e acabou. E ela é, tipo, dedicada em pró. Dedicada, não necessariamente boa. Desculpa. <risos> Mas... Ela é bem gostava, assim. Eu não sei como é a relação dela com o resto do povo. Eu sei que eu não tinha relação nenhuma com ninguém antes. Sim. Mas o resto, eu não sei. Sim, você era totalmente virgem, eu tô aqui pra comprovar. É, inclusive né? o Ramon também que já foi pro encontrão. Ele já foi pro encontrão, né? Já. Então eu acho o que ele deve tá ter mesmo. alguém que sair por detrás de alguém de outra tribo. A Isabela também, não sei. Olha, Ramon, a minha tá crescendo é ah. você, ó. Sim, sim, sim. Não, mas não foi é, recalque, juro Eu achei boa jogada, parabéns Mas É só pra, sei lá, a gente se ligar, né Todos se ligarem sim. Mas a Gabriela tá de parabéns Ela é muito boa E ela se dedicou muito, real Eu acho que eu não teria a capacidade De me dedicar tanto ao uhum. Agora tem tenho que ir tô da plateia Tá, bora lá O Danilo mesmo né? Que além de ajudar a gente bastante nas entrevistas, ele fez aqui uma perguntas e uma delas é: apesar de sabermos que não viramos todas as tribos na fase tribal, existe um jogo entre as tribos? Como vocês estavam encarando essa vantagem esmagadora? Para... Calma. Deixa eu ler. Aqui. Ah, é, como que vocês estão fazendo? Vocês estão jogando entre si? Como que você está lidando com essa vantagem esmagadora da Jaci pra cima de vocês? Um, eu, por enquanto, estava só fazendo social mesmo, assim como faziam social comigo, mas eu tentava o máximo. De, o máximo não, eu poderia até ter tentado mais. Só que quando eu vi também que a gente estava sendo dizimado, eu, nem, tipo, eu acho que atualmente eles nem estão estrategizando tanto. Mas antes eu estava bem tentando adquirir informação e tal. Com o passar do tempo, a gente ficou indo tanto para a alcance o que eu parei de focar muito nas outras tribos e foquei mais na minha. Mas, basicamente, é, eu tava fazendo a socialzinha e tal, algumas pessoas bem simpáticas das outras tribos que eu torço agora. Você não acha Aí que tá. você ia se ferrar? Se você fosse pra Merge sem, sem, sem contato com esse povo? Não, então, eu tava fazendo a social, né, mas, tipo assim, como ainda tem quatro agora, tem três agora, né, em Amazônia, quatro eliminações, eu com certeza acho que a partir dessa assim já estaria me articulando. Tanto é que nesse conselho tribal eu já estava falando com o povo das outras tribos, sabe? Tipo. Uhum. Mas aí a partir de agora era quando eu estava pensando em fazer isso. Uhum. E tem um, outra pergunta aqui da Dani Monteiro. É, ela quer saber quem você não conhece um... tá de Dito nem sabe. Eu acho que ninguém na minha tribo, tirando a Gabriela, por mim eles perdem. <risos> é a vingança, né? Não, se é não, porque eu não assim, eu não sei, é real. <risos> Mas eu gosto deles. É... Eu acho também o povo da Jaci um pouco, não sei, não fui com tanto com a cara, gostei mais da Angra, achei a Angra fofa. Todos por eles agora. Hum, ninguém que é que que é. Que... Mas não tem ninguém específico. Não, eu não quero nem que o Rafa... Não, eu torço para o Ian agora também. Eu acho o Ian legal da minha... Ian e Gabriela. Agora a Isabela e Ramon não. Não porque eles votaram em mim. Eu já achava a Isabela muito chata antes. Não muito chata, mas... A gente já entendeu. A gente já entendeu. Agora a gente vai ter uma pequena brincadeira aqui. Que a gente sorteou três nomes, um de cada tribo, e aí você vai ter que falar um pouco o que você acha dessa pessoa, entendeu? Tá. Da tá. tribo, ah, Sorteado foi o Marcos. Ai, meu Deus. O que Ai, deu o que, é que eu tenho? O que você acha, dele? Não. Gente, eu tenho ideia, nunca falei. Tipo assim, de leve. Não sei mesmo. Tá. tá bom. Social de né? Aceito. Alegre. A foto está alegre. <risos> Digo. Na sua tribo, eu sorteei uma pessoa que você já falou, né? Então, sei que você repetiu alguma coisa. É a Gabriela. Né? É, um... Forçada. É bem. É, bem dedicada, assim, bem. Ela é bem amazona mesmo. Não sei se ela não tivesse na posição de Amazona, ela teria essa atitude, assim. Mas eu acho ela bem com perfil de líder. Tem sim, Maria. A gente conhece ela, ela é boa mesmo. Ela agora é boa. Ela, é ela é uma fofa, ela é uma fofa né? Victor Façanha. É. Conhece? Você já ouviu falar? Ele tá olhando a foto, eu acho. Não. Tive que ver na foto, é. Não sei. Mas... Tem cara de que tá indo bem na, na, nos challenges, né? Tá Quem não tá bem sou eu. Acho que sim, né? cara, gente, desculpa, eu tô meio arrependido de ter falado que a Isabela é chata. Na verdade, eu acho ela bem legal. Eu só queria me corrigir. É que eu peguei bode dela... Quando no começo eu puxei um papo com ela e ela me deu uma cortada. Aí desde o começo eu um pouco com bode com ela. Aí depois, com o passado, para eu me, me corrigir antes que ela veja isso, eu me odeio forever. Sendo assim, que depois eu comecei a achar ela muito legal. Inclusive, só, eu não sei se eu já falei isso, mas tipo assim, uma coisa que meio que me deu insegurança foi que o Felipe não conversava muito comigo. Entendeu? E a Isabela e o Ramon, a certo ponto, pareciam conversar mais. Então, eu me senti mais confortável. Como o Felipe não conversava muito, eu sentia que a qualquer momento ele podia tramar pra mim, entendeu? E eu já achava ele muito fechado com o Ian. Eu já achava que ele se dava muito bem. Então achei melhor eu seguir com o Ian e a gente incorporou a Isabela. Tanto é que tinha aliança dos quatro meninos. Pra você ver como. Vocês verem como eu não fui tão burro, tinha aliança e tinha grupo da Aliança dos Quatro Meninos. E aí, do nada, ontem, a gente criou uma da aliança do eu, Ramon e Isabela. Então, de fato, eu não fui tão burro, entendeu? Tipo assim, de ontem pra cá já criou um novo grupo de, de aliança dos três. Entendeu? E com duas pessoas que estavam no outro de ontem. Então, é, pra mim era super confortável, sabe? Mas claro que eu também não tinha certeza de que eu ia ficar. Mas não é que eu acho ela chata, e eu queria tirar ela, eu tava agoniado pra tirar ela. Porque eu achava que ela me ameaçava, achava ela muito boa na prova. Porque ela também se dedicou muito àquela das missões. Eu não gosto de gente que se dedica na prova, fico nervoso. E quem você acha que vai ser o próximo eliminado, a Yara já... Eu acho que a Yara vai pro CT de novo. É, e o próximo é eliminado Eu não sei, eu acho que é a Isabela A própria É uma pena até Mas eu acho que agora o Ramon vai querer voltar com o Ian Você acha? É, eu acho Uau. E se a sua tribo for desimada Só... Quem você acha que vai pra Merge Quais são as duas pessoas que vão pra Merge É isso, eu acho que vai a Isabela né Ou a Isabela sai a próxima Aí pode ser que... Ai, deixa eu pensar. Ai, eu não sei o que, é que se passa pela cabeça do Ramon depois. Mas o Ian e a Gabriela parecem bem amigos, né? Ixi, então não sei, é verdade. Então... É, eu não sei. Eu acho que então eles não vão tirar a Isabela, não. Eu acho que vai ficar a Isabela e o Ian contra o Ramon e o Ramon, sabe? Ai, não tem ideia. Ela tá até animado, né? Bora acompanhar. Aham, uh -huh. sim, sim. Isso é legal. Mas agora eu fiquei é falar, mas eu Não. Tô satisfeito. Obrigado por ter aceitado fazer entrevista logo, viu? E você, Guilherme? Você mandou algum recado pra alguém? Não, um beijo pra todo mundo que torceu, eu adorei. Ah, um beijo pra Dani Monteiro, amei ela. A pessoa que eu mais conheci é conhecida. <risos> e é isso aí, gente. O Queen Inside Show vai passando por aqui. Confiram depois as outras entrevistas, né? Espero que vocês tenham gostado aí com o nosso membro eu que... eu tô torcendo agora. Oi? Vocês não perguntaram pra quem eu tô torcendo? Você falou, Gabi, né? Não, na minha tribo sim, mas não sei porque. Eu acho muito fofa a Stephanie da tribo amarela. Então eu tô torcendo para queria dar uma torcida para ela também. Eu acho ela muito fofa. Só é a maior torcida no jogo, eu acho que é certo, então. Eu acho que sim. Não sei porque. Tipo, eu não conversei tanto com ela não, assim. De... Uma atividade, um no laço. conversei até com outras pessoas mais, Mas tipo é. boa, então. É, não sei, porque, tipo, algumas, pra ser sincero e terminar aqui polemizando, vinham com papos meio chatos, entendeu? Ou então eram insistentes e chatos demais. E ela era legal de boa, entendeu? Você conversava e pronto. Aí outros eu tinha que fingir que gostava, e isso era muito chato. Guilherme, é, é só nome, por favor. Ai, não dá, porque também não quero ser inconveniente. Mas <risos> eu vou com Stephanie. Com então. Stephanie! É, aí, Stephanie, eu ser declarada pra você. É isso, gente. Eu te achei muito fofo. Adorei. Beijo, A gente. Beijo. Tchau, Gui. Tchau, Tchau boa sorte. Gente. Boa sorte no Alstart. Tchau. É, hum. me chame Beijo.